Fala pessoal, vamos fazer um update rápido aqui, passar onde está a liquidez do Bitcoin de acordo com os hitmaps e pools de liquidação da Highblock, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve e também ativa as notificações e participe também do grupo telegram todos os links aqui abaixo na descrição galera então o Bitcoin buscou a região dos 21 mil dólares comentei para vocês aí né nos últimos dias que seria bem provável disso aqui acontecer tinha muita liquidez foi exatamente onde ele bateu aqui pessoal peguei um short aqui praticamente cirúrgico aqui, incrível parabéns aí para todo mundo que conseguiu pegar essas operações eu fiz um long maravilhoso aqui também um short que invertia a mão pessoal cirurgicamente assim eu tô muito feliz aí de conseguir Fazer esse tipo de coisa no mercado porque é algo extremamente complicado, tá? É muito difícil e eu fico extremamente grato aí ao Block pelas ferramentas porque tá me ajudando muito e fenomenal, tá? Não sei nem o que dizer para vocês. Então aí comente abaixo se você conseguiu fazer esse long, fazer esse short e onde você está esperando realizar essas operações. Quero saber, quero a opinião de vocês também, porque eu estou aqui avaliando ao mesmo tempo tudo isso. né Então galera, eu estou aqui agora posicionado ainda num short aqui para o Bitcoin, Ethereum também, outras altcoins que deram um pump aí, tá? inclusive a Cardano também teve pump, a gente viu, mas não vou abordar essas altcoins aqui no... Uh, nesse vídeo de hoje, e estou aqui agora buscando né, uh, pontos para realizar esses shorts. Tá? Essa aqui é a ideia. Então vou falar aqui, focar no Bitcoin nesse vídeo aqui de hoje, tá, galera? Então é o seguinte, o que eu estou de olho no Bitcoin aqui agora é essas regiões aqui do CPR mensal, que a gente já bateu aqui nessa primeira zona dos 20.469, exatamente aqui no, no CPR mensal, nessa, nessa primeira uh, linha central aqui. Uh, estou de olho aqui agora, pessoal, até puxar o gráfico aqui de 4 horas para gente poder tentar entender que nesse pump que a gente teve aqui ó essas zonas de Fibonacci tá então puxando aqui Fibonacci dessa região aqui para na minha opinião essa zona aqui dos até a região dos 20 mil e 20 mil e 100 dólares aqui seria uma boa uma boa região para a gente avaliar tá de, de realizar esse short na minha opinião tá bom porque a gente não sabe de fato o que acontecer aqui no mercado né então o que eu estou esperando fazer aqui é no caso Realizar parcialmente esses shorts aqui, pelo menos para cobrir um stop aí, tá? Caso eu, eu vá tomar esse stop aqui, porque existe a, a possibilidade sim do Bitcoin subir e pegar ainda mais liquidez acima aí, tá bom? Uh, eu acho que o open interest está de certa forma elevada. A gente pode ver que tem esse dump, pump aqui, fazer mais um pivô de alta. Isso é possível sim de acontecer, tá bom? Então, galera, é, vamos passar aqui rapidamente para mostrar para vocês sobre esse pool de liquidação. Tá? Também quero falar sobre o índice dólar aqui rapidamente. Né? Ah, só antes, né? antes disso, vamos baixar o tempo gráfico aqui para mostrar para vocês algo interessante. O Bitcoin pode estar querendo formar aqui também, galera. Tá? Vamos botar o tempo gráfico de uma hora. Aqui eu estou de olho numa possível formação de, de talvez bandeira aqui de alta também, Tá? É o que eu estou de olho aqui nesse nesse que já não está formando tão bonito aqui, eu vou até apagar essa linha aqui, essa, essa, essa, essa LTA aqui, porque a, a chance maior do Bitcoin acabar aqui testando regiões mais abaixo, eu vou estar tá de olho aqui nessa zona verde aqui, ó, Bitcoin testando essa zona verde, Tá aqui é a região de Fibonacci na minha opinião, com a linha central aqui, a gente pode ter uma boa uma boa zona para realizar, desde que a gente tem aqui, então, né, uh, bons uh, sinais aqui, o sentimento apontando que, que está acontecendo liquidações né, e também bastante venda a mercado. Tá? Ontem eu comentei para vocês, inclusive, só um parênteses aqui rapidamente para vocês sobre isso, a gente teve muita liquidação aqui, pessoal, tá? e a maioria das liquidações foram da uh, FTX, tá? eu não sei o que aconteceu na FTX, mas a gente teve aqui, ó, centenas aqui de, de milhões de dólares em liquidações da FTX. Eu, inclusive, fui lá no grupo TRDR perguntar se isso aqui é real, tá? E, inclusive, olhando aqui no CoinGlass também, a gente pode ver que essas, essas liquidações foram reais, sim. De acordo com o CoinGlass também. Não sei se a FTX está formando essas, essas liquidações de forma correta. Tá? Mas a gente teve aqui, ó, ontem para a FTX, galera, tá? É, praticamente aqui, to, totalizando. Deixa eu que foi no mesmo dia. Olha é, só, no dia 24 teve praticamente aqui, 519 milhões de dólares de liquidações é, de shorts na FTX e no dia 25, né? Uh, dia 25 é isso, correto? Dia 25, não sei qual que é o tempo, qual que é o fuso horário disso aqui, dessa ferramenta, mas está aqui dizendo que teve 517 milhões de dólares de liquidações de shorts né, na FTX. Tá? Então, teve muita liquidação. Tá, então assim, eu agora aqui para poder acompanhar, como, como a FTX está com números bem altos aqui, eu estou dando uma... eu tô tirando aqui temporariamente aqui, a FTX para poder ver o gráfico. tá Então eu estou desabil, desabilitando a FTX aqui dos, dos, desse, desse, uh, das liquidações. E acompanhando aqui onde a gente vai ter liquidação dos longs para poder aqui então me... Poder realizar essas esses, parcialmente esses shorts para poder cobrir o stop e poder deixar a coisa andar, tá? basicamente o que eu quero fazer aqui agora: poder garantir aqui meu, pelo menos aí, o, o né? Uh, pagar aqui o stop caso eu venha tomar, tá, galera? Então, uh, na minha opinião, essa região dos 20.100 dólares ele pode ser uma, uma zona interessante. Vou ficar de olho aqui nos indicadores de sentimento para ver se eu consigo então ter aqui né, esses gatilhos para poder realizar esses, esses shorts, tá? tá pessoal. Uh, falando do XY, que é a mesma coisa que eu estou vendo para o Bitcoin, tá? Vamos ter que acompanhar aqui agora, porque ele rompeu esse triângulo aqui para baixo. E a gente pode formar também aqui agora uma, um padrão aqui, uma, uma cunha aqui tá? nessa região. Ele está pegando suporte aqui agora nessa LTB aqui. Tá? Então tem que ver se a gente vai acabar formando uma cunhazinha, uma bandeira aqui, tá? De, de, não está bonita essa bandeira aqui, mas poderia formar uma bandeira, tá? uma cunhazinha desse tipo aqui. E esse aqui é um padrão ainda que ainda existe chance de continuar, então o pessoal já viu esse rompimento aqui desse fundo, né? já acha que, bom, agora já era, mas o DXY está mostrando força e pode sim formar um padrão de uma cunha aqui, acabar, isso tem risco de romper para cima, tá galera? A SP500 aqui continua aqui agora, está tendo uma resistência nessas regiões de FIBO aqui já, a próxima buscou a região de 68 na minha opinião, tá aqui nesse topo aqui, Fundo buscou aqui tá próxima região de 1.800, está tendo resistência aqui na região dos 50% de Fibonacci tá e tem que manter aqui suporte nessa zona aqui dos 3.800 tá galera se a gente perder os 3.800 aqui começar a cair forte a gente pode então aí ter problemas para SP 500 tá bom galera então vamos olhar aqui os pools de criação da da, aqui da, do, da BitMEX também da, da Binance, só passar para vocês rapidamente aqui, não se esqueçam pessoal de participar então aqui do grupo do Telegram, vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição, dá uma olhadinha nos links aqui, os importantes, tá? acho, li, acho que o link está aqui é, correto aqui embaixo, tem que até verificar, e também uh, lembrando que tem, quem tem experiência no mercado futuros, vou deixar o link das principais corretoras aqui ó, galera, tá? Bybit, Bitget, Femex aqui também, para vocês conhecerem, a Bitget estou começando a conhecer aqui agora, tá pra vocês criarem essa conta a ah, não se esqueça aí só para quem tem experiência com mercado futuros tá bom Tomem cuidado com a alavancagem que é sempre perigoso aí tá a gente tá inclusive conversando sobre isso aqui no grupo do, do telegram e deixa aquele like aqui no vídeo também não se esqueça para apoiar aqui o canal então vamos olhar pessoal aqui a bitmex que que a gente tem aqui para bitmex esses são os pools de criação já pegamos aqui essa zona aqui ó primeiro nível foi pego aqui já né? Essa região, esse nível aqui de liquidação dos longs, né? Uh, temos pools aqui formados de novo a região dos US 21 mil dólares aqui na BitMEX, até a região dos 21.100, tá? E também aqui na região dos 21.500. Na minha opinião, quem quiser aí shortar, estiver shortando, eu acho que é interessante botar um stop acima dessa zona aqui dos 21.500, que é uma região de bastante resistência, né? Uh, caso o Bitcoin volte aqui com uma divergência... Uh, bearish aqui no RSI, no de 4 horas ou uma hora, eu vou ficar interessado em escalar mais meus shorts aqui nessa região. Então, tentar realizar aqui e caso o Bitcoin volte nessa região com, com uma divergência no RSI, eu vou estar tá buscando para uh, escalar esses shorts aqui, tá? até a região dos 20.500, com o stop um pouquinho mais acima aí. Essa aqui é a minha estratégia que eu estou pensando para o Bitcoin. Lembrando que a gente tem também uh, esses pools de criação aqui, ó, até a região dos 19.300 aqui abaixo, isso aqui são os valores, né? E temos também aqui até a região dos 17.500, 17 tá, pessoal? Mas eu gosto de olhar mais no curto prazo. Esse aqui são, tem um peso mais forte, na minha opinião, tá? Olhando aqui o High Block da, da, da Binance em 12 horas, a gente tem aqui liquidez, ó, dá um zoom só nesse, no curto prazo que a gente vê aqui agora. Temos liquidez formando essa região aqui dos 21.080 uh, $21 dólares, né? Conforme bem, bem confluente com também os puxos de liquidação da, da BitMEX. E aqui nos 7 dias, temos aqui também essa zona aqui ainda, ó dos 20.050, tem liquidez aqui ainda que o Bitcoin poderia voltar, dar um tapinha aqui em cima tá para poder é, estopar a galera dos shorts, porque muita gente, o que acontece? O pessoal começa a ficar... Começa a ficar um pouco, fica bearish aqui com o Bitcoin. Bota seus stops aonde, galera? Onde é que o pessoal tá botando stop? É aqui em cima, ó, né? no último topo, né? Para ver se a pessoa, a galera está tentando surfar essa onda aqui, ver se pega esse short. Mas a galera que bota stop aqui e ponto de liquidação aqui abaixo e, e entra muito pesado aqui na, na, na alavancagem, acaba sendo liquidado em regiões mais acima, tá? Então isso aqui que tá mostrando aqui na, no High Block nesse momento. Tá, e temos aqui liquidez formando nessa zona aqui dos 23 mil dólares, que eu falei para vocês ontem que acho um pouquinho difícil de pegar. E nessa região aqui abaixo, ó, bastante aqui, até a região dos 18.500 dólares, aqui de novo, que é um ponto de suporte importantíssimo que o Bitcoin não pode perder, tá, pessoal. Aqui no mês a gente pode dar uma olhada de novo, aqui, ó, a região dos 15.400, aqui a região dos 17.500. E temos aqui até a zona aqui dos 21.500 dólares. Uh, pontos de liquidação, então acho que na minha opinião tem que estar tá o stop, quem tá interessado em shortar com o stop é acima dos 21.500, acho que é uma boa, uma boa estratégia, tá mas realizando aí galera, porque como o mercado né, funciona em ondas, tem, tendo, tendo liquidação agora dos longs, acho um bom, uma boa estratégia a gente realizar esses, esses shorts aí, tá é, ir realizando eles aí para poder Escalar mais acima e poder cobrir aí nossos top loss, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí aí no vídeo de hoje é isso, tá? Um vídeo super rápido aqui, não vou complicar demais. Uh, mais tarde ou amanhã volto com um vídeo mais completo aí. Deixe suas dúvidas aí também abaixo, qualquer pergunta, e uh, respondo vocês à medida do possível, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê em breve.